Olá pessoal, eu queria aqui só dar um aviso pra vocês e fazer um pedido também pra vocês. Esse vídeo aqui não estava programado nem nada, como vocês podem me perceber, né? Mas aconteceu uma coisa aqui que me desanimou pra caramba. Eu fui abrir aqui o, o meu e-mail, né? Pelo menos uma vez por dia eu checo ele pra ver se tem alguma coisa nova. E tinha alguma coisa nova, mas não boa. Eu fui surpreendido com uma mensagem dizendo que o meu canal foi desmonetizado. Do nada. Até agora não entendi por porquê. Eles não avisam, eles mandam um e-mail bem genérico com uma mensagem no estúdio do YouTube dizendo que a monetização foi suspensa porque o meu canal utiliza, utiliza conteúdo de outra pessoa. E acontece que eu não utilizo conteúdo de outra pessoa. Todos os meus vídeos são meus. Eu apenas faço cortes de alguns deles, né, pra... O canal não ficar muito tempo parado, sem vídeo, porque o YouTube também encana com isso, então nunca tá bom pra eles. Mas sempre que eu faço isso, eu acrescento algum adendo, alguma informação que ficou faltando no vídeo original, ou seja, eu agrego valor como, como pedido pelo YouTube. Né? Sem contar que eu tô usando o meu próprio conteúdo, né? O motivo dele, que eles alegaram para ter desmonetizado é usar conteúdo de outros. Então, acho que o meu conteúdo eu posso reutilizar fazendo edições, né? O que mais tem no YouTube aí são canais de cortes e podcasts aí todos monetizados. Ou canais dentro desse nicho mesmo, espiritualista, como o do Lércio Fonseca, só pra dar um exemplo, e com ele está tudo certo. E tem que estar tá mesmo. Eu até repostava conteúdo aqui no Espiritualidade TV, lá no começo do canal, lá nos primórdios, lá cinco anos atrás. Mas eu vi que isso ia dar problema e eu comecei eu mesmo a produzir. E dali pra frente foi tudo vídeo meu. Sem contar que o meu canal já foi analisado antes por eles e eles não viram problema nenhum naqueles vídeos lá. Por que que agora encanaram? Se é que é esse o problema, né? Porque, como eu disse, eles não falam, não avisam. É você que se vire pra entender, pra saber o que aconteceu. E mesmo se foi, isso é injusto que por causa de alguns poucos vídeos, outras centenas de vídeos que eu tenho postado percam a monetização. E não só isso, o clube de canais também não tá funcionando mais. Né, sem contar que outros canais têm esses mesmos vídeos postados e estão funcionando normalmente. Então faz parecer que é uma birra pessoal do YouTube comigo. Ou pelo menos de algum funcionário né, que analisou o meu canal. Né, e não para cumprir regras que supostamente foram violadas. É incoerente da parte da própria plataforma. Sabe, então eu já estou entrando em contato, já tô mandando contestação e tudo mais. O problema é que demora 14 dias para eles analisarem. Para talvez aceitarem. Se não aceitarem, eu posso me inscrever de novo no programa de parceiros, mas aí são mais 30 dias para analisar para talvez eles aceitarem. Se não aceitarem, mais 30 dias. Infinitamente. Sabe? Pode, é um processo que pode levar meses. E eu não tenho como ficar esse tempo todo sem receber nada. Porque atualmente o YouTube é a minha fonte de renda. Né? Então, se for pra ficar meses sem postar nada, sem ganhar um centavo... Eu não vou ter outra opção, senão encerrar o canal. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para pedir a ajuda de vocês. Né, para compensar essa falta de monetização, vocês poderiam me ajudar com algum valor, qualquer que seja. Né, via Pix, ou via transferência, ou mesmo pelo site do Apoia-se. Na descrição dos vídeos eu sempre deixo essas opções, né, mas apenas como isso, opções. Geralmente, quase ninguém ajuda. E tá tudo bem, isso não é uma reclamação, tá? Vocês não são obrigados e, e aos poucos que ajudam eu agradeço imensamente. É, gratidão mesmo, de coração. Só que agora a situação é diferente. Mais do que uma simples opção para que eu receba um bônus, uma gorjetinha, né, vamos dizer assim, agora é uma necessidade real. E é, eu preciso da ajuda de vocês, porque senão, como já dito, o canal vai ter que ser encerrado. Eu não tô pedindo nada muito grande. Até com um real vocês podem ajudar. Um real. Não é jeito de falar, é literalmente. Tá sem... O canal tá quase chegando nos cem mil aí. É, tudo bem que não é todo mundo que assiste os vídeos, né? Uma de duzentas a mil pessoas. Se cada um mandar um real, entendeu? Já ajuda imensamente. É, sem contar que um real pra você, né? um real pra... Quem tá assistindo, não faz falta nenhuma. Não se compra mais nada com isso hoje em dia. Mas pra mim vai acabar fazendo a diferença, entendeu? Pra que eu possa continuar é, produzindo conteúdo aí nesse meio tempo, enquanto eu tento consertar a situação aí, né? Entrar em contato com o YouTube e tudo mais. E nesse meio tempo vocês não ficam sem vídeos novos, sem conteúdo nenhum, entendeu? Eu agradeço também a quem já ajuda, né? seja pelo clube de canais ou por outros meios. Mas essa... Desmonetização afeta até o clube de canais, né? A monetização dali fica retida até que a situação seja resolvida. Sabe? Então eu faço esse apelo aí para vocês, quem puder salvar aí, vamos torcer para dar tudo certo, rezar, pedir para a espiritualidade superior que logo tudo se ajeita. Mas também não adianta só ficar torcendo e rezando e não fazer nada, né? Para arrumar a situação. Então é por isso que eu tô fazendo esse pedido para vocês. Eu não vou dizer que me sinto totalmente confortável com isso, mas é uma prova aí de que a coletividade pode se ajudar e tudo mais. Então eu conto com o apoio de vocês. Gratidão.